E aí, e aí? E aí, Tchugana? Tudo bem, dizer, e aí, trouxa? Mas aí você ia concordar <risos> comigo, né? Melhor não. Eu gosto de falar assim, ô, oh, trouxa, quando a pessoa vai discordar, entendeu? Porque aí é, é mais viu? legal, é mais impactante. Ah, entendi. É só uma provocação. Então. É lógico. A provocação para gerar o um movimento. Só para ficar cutucando o ser com o tridente. Não, o tridente não lança. Ponta única. Entra mais fácil. Ponta... <risos> Eu mando a é distância. Uma... Eu mando a distância. Imagina um deus tridente... mandando a lancinha que vai batendo no fígado do ser. Assim. Bate um pouquinho, depois bate um pouquinho, Entendeu? <risos> Mas três vezes numa vez. Não, mas muita coisa, né? Brutalidade isso aí. É, brutalidade? Brutalidade. Entendi. Não precisa disso, só um pouquinho. Aí é, o ser é, se que... movimenta. Entendi. Que Netuno escuta, escute essa... Ah, se você que... falar, ô, oh, trouxa, a pessoa fala a verdade, né? Fui trouxa ontem, né? Tomei decisões <risos> trouxa. Aí não. Aí não. Aí não. Também... É hipotético, não tô dizendo alguém, né? Vai que, vai que alguém que tá me ouvindo foi trouxa ontem. É possível, possível. né? Então, Se foi ontem e ainda não foi trouxa hoje, já tá. Já progresso. é um avanço, né? É um avanço. Se estava sendo não trouxa um bom tempo, foi só ontem, né? É, é obra do inimigo, né? <risos> obra do inimigo. <risos> é, vamos lá, né? Vamos lá. Ah. A estrutura cultural e a identidade cultural traz uma percepção e uma perspectiva de identidade pessoal. Né? Então, quando o ser está se desenvolvendo, ele nunca está no mesmo espaço. Nem a percepção do ser está no mesmo espaço que ele nem a palavra que ele usa para descrever a construção da percepção ah, sensorial que ele tem, isso inclui todos os sentidos, nem essa construção de significado é empírica. Nem a, a provocação do signo que estabelece uma conexão dentro de uma estrutura mental, baseado em camadas, dependendo do nível de consciência, de maturidade, estabelecendo um grande padrão de complexidade ou menor padrão de complexidade. Nem com essas construções e essas prerrogativas significativas do ser, o ser não tem segurança direta da objetificação, e construção é, direta, objetiva, uh, totalitária, integral de cada afirmação. Então a construção da sintática da, da sintaxe, a semântica, as emoções, as sensações que o ser tem durante a construção da sua fala e as conexões que ele faz na sua estrutura uh, psíquica, não trazem esse, esse pragmatismo referencial para ele. A experiência do pensamento não é integral, objetiva e uh, direta. Né? As variáveis da experiência do pensamento da filosofia da linguagem, a compreensão da linguagem, a interpretação, tradução, os aspectos, os aspectos linguísticos da experiência, tudo isso, para ser matematicamente elaborado, depende de uma inserção de múltiplas dimensões que trazem racionalidade, estruturação e mapas, funções para cada dimensão, para a gente conseguir Construir uma narrativa, construir uma explicação, construir um teorema para justificar certas decisões e estruturas de sintaxe. Então, em uma frase do ser que descreve a si mesmo, a gente tem pilhas e pilhas e pilhas de uh, toneladas de material, né? É, tem até uma piada, né? Quanto, quanto qual é mais rápido transferir um terabyte, né? Pela internet que é lenta ou pegando um avião? pegue o avião, sua besta. Então pega o pendrive e pega o avião, né, Juliana? Pegando... Ah... Na internet, hein? Não, mas foi lentinha, né? Se o avião for viável, né? por favor. Presume-se é. uma certa coerência no entendimento das analogias. Ficaram várias variáveis aí nessa não, nessa... não, não, não, não. Ignora. ignora. <risos> Presume, escolhe sensatez. Ah, se ele falou isso é porque é sensato, mas, entendeu? Professor, já, temos muito, professor, já temos muito tempo aqui, já. Né? Professor, é. ficou faltando dados aqui nessa questão da prova para poder calcular a resposta. Não, não. Se falta dado, você põe X. Entendeu? Eu vou considerar certo. Aí... <risos> é, a resposta é a variável X e aqui, professor, você coloque o valor que você gostaria. Afinal, é uma exatamente. variável. Exatamente. Se você fazer isso nas provas, Deus já vai falar, pode evoluir. Pode evoluir. Imagina. Uh, imagina a pessoa chega com a treta. Aí você fala, vou pôr variável X e vou aguardar, porque eu não sei a resposta... Se eu soubesse a minha mente trazia os dados imediatamente. Tá vendo? Gostou? Gostou? Isso é uma técnica. Técnica evoluidíssima. Mas voltando ao contexto de identidade, tá? Ah, como é que você vai saber que o significado de um objeto é ser se você não sabe o que é si próprio? Como é que você vai saber se você é você? ou se você é idêntico ou oposto de, do que você vê. Então sabe? Porque o um espelho, mesmo um espelho, não reflete identicamente o que você é naquele momento. Ele mostra o contrário. Isso é, é o é, contrário. É. É. A reflexão faz uma inversão. E se o, a reflexão multidimensional reflete padrões dos quais você está sempre buscando respostas em você, e as respostas estão nas experiências que estão lá fora. E se as semelhanças e as familiaridades dos corpos que você observa serem apenas corpos como uma ferramenta de experiência e interação naquele pequeno momento da experiência pessoal, física, mental? psíquica aí. Foda-se. Não tem nome pra caralho. Não lembro do nome. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Então, a, a, a maneira mais prática, né? A praxis dessa, desse teorema do inimigo é criar um inimigo. Porque não ter inimigo <risos> é, é algo muito amedrontador. Por quê? Calma, calma. Vai saber, vai saber, vai saber. Vai saber. Vai saber. É isso, é isso. Ah, eu sei, eu sei, mas pensa comigo. O ser humano, na falta, nesse planetóide, experienciando uma experiência antinatural, chamada de natureza selvagem. Onde todos os padrões de vivência e experiências em todas as espécies consideradas vivas no planeta são extremamente contrárias à ideia de predação. Todo o desenvolvimento do DNA e do genoma na estrutura do planeta segue uma linguagem diferente da linguagem da falta, e mesmo assim a linguagem da falta predomina. Imagina o ser humano, fruto dessa estrutura biofisiológica, né? biopsíquica, uh, em sua... Em sua assim, um esplendor de civilização. Gostou dessa? Foi foda, Esplendor é, de civilização. Civilização tá, tá poético. Hoje. É lógico. Tranca 2021. É a capa. Uhum. Bote é, em mim. Eu. Na verdade, o médio evoluiu. Eu só estou mostrando a, a minha verdadeira face, que cada vez melhora, entendeu? Então, uhum. o ser humano. <risos> o ser humano tá ali pai, um e foda-se tal, tal. Se ele chegar numa sociedade que não tem um inimigo, que não tem a fome, que não tem o egoísmo, que não tem as figuras, os fantasmas, né, sociais, é amedrontador, porque o desconhecido é bem pior. Nessa crença estrutural, desse planeta Do que o conhecido ruim Então vou projetar o desconhecido nesse inimigo Vou criar um inimigo E fazer desse inimigo Meus piores demônios Caralho, hein? Isso é uma bela domilusão Porque o seu inimigo Vem cá, frutinha, pequeno gafolhoto é, Iniciante, aprendiz né Independente do sexo Vem aqui, por favor Chega mais Vou falar no seu ouvidinho <risos> Né? Na, na mentira? <risos> Não, né? Vou falar no seu ouvidinho Só pra você <risos> Não precisa disso esse inimigo que você criou e quase sempre são seus maiores potenciais né? quase sempre são seus suas características de mais relevância você oprime para fazer parte ou que você nega por medo de aparecer onde provavelmente você não teve uma estrutura familiar adequada esse, esse seu lado essa sua potência de vida, em exercer você, caracterizar sua própria personalidade dentro desses caracteres, desse, desses signos, dessas relações que revelam quem você realmente é, não precisa. Não precisa lutar contra esse inimigo, não existe. Essa é uma função, essa é uma ponte que foi criada para deixar o ambiente mais mais reconhecível, isso é um, um bug, né, que apareceu como a melhor solução em um momento no passado, mas ele não precisa mais, já tem um patch, <risos> né, tem um patch de atualização que vai corrigir esse bug, tá, não há inimigo, não precisa, e você não é seu inimigo, a sociedade não é seu inimigo, o governo não é seu inimigo, são todas as ferramentas sociais, todas as estruturas sociais. Então, ah, o significado de objeto de ser você mesmo não significa que os reflexos contrários são positivos ou negativos, são só você. Porque ah, só nessa pequena frase, nessa pequena frase, gente, Juliana. O ser que problematiza suas próprias características e acha que tem um monstro dentro de si, na verdade é ele, criando, fazendo de si mesmo o seu próprio inimigo. E toda a cultura do inimigo, né? Demônio, Satan, é... sei lá, qualquer... a pessoa elege muito inimigo. A eleição do inimigo é muito mais famosa que qualquer eleição humana. Então, é, Eu vim aqui falar isso, pra gente começar 2021 sem a porra do inimigo. Porque agora agora que não tem mais, gente, não tem mais a figura do inimigo. Porque antes a gente falava, ah, não tem inimigo, aí ia vir ser dizendo: não, tem sim, eu sou o inimigo. Agora não tem mais. Não tem mais esse papel. É, entendeu? Que que quer dizer, não tem mais esse papel. Não tem mais. Eu fui lá e falei, amigo, vem aqui, eu vou falar no seu vídeo. <risos> Seu ouvidinho. Relaxa. Senta aqui. Senta aqui no você meu tá palinho. Você feliz. Não, você tá feliz. É... Não, você não tá tá feliz tá... é impossível. Na pessoa que se auto-intitula o inimigo, não dá para fazer essa pergunta. Né? o final de contas, eu sou um ser sensato. Mas por que? Você tá fazendo porque ele gosta. Como alguém gosta de ser inimigo de alguém? Ué, é igual o clube de debate. Tem as regrinhas lá do debate. debate Isso, né? é, tipo é, uma... é tipo uma tá luta. Uma, uma ideia. Jogar. Quem luta não é inimigo. Quais os preconceitos então, da tchugiana? Não, mas. Exatamente. Você está <risos> ali com a depressão. O outra pessoa está ali projetando um inimigo em você. Mas você está ali, tipo, numa Numa peça de. de então, quem teatro. luta não é inimigo. Tanto é que os lutadores, no final, se abraçam. Exato. A então, o cara. Aquele ser que estava naquele papel nunca foi inimigo de ninguém. Exatamente. Então. É, o ser que eu tô dizendo, ele tá ali, ele mostra prazer, na verdade, alívio. Então eu não posso chegar nele e falar, você tá se sentindo bem? Não, ele não tá. Eu sou sensato, por isso ele me ouve. Por isso que eu sou o ser eleito a falar do ouvidinho das pessoas. Eu sou sensato, entendeu? Então, esse reflexo contrário não precisa mais. Entendi. Você fala com ele assim, quem te rejeitou? Contei. Não, Não, isso é, isso, é, isso é ofensivo, né? Vai me ver como inimigo, entendeu? <risos> Ué, mas... Vem cá, vem cá deixa, vem aqui, vem aqui, deixa eu te dar um abraço Entendeu? Deixa eu te dar um abraço Você é, estava dizendo essa, essa Projeção que se faz de um inimigo Externo É, é porque o ser uma... Não tem Espera terminar A identidade dele com o izinho justo Certo? Frágil tá protegendo um medo ali que ele tenta solucionar projetando um inimigo lá fora. Ou recriminando um inimigo, recriminando uma, uma característica dentro. Né? Porque a característica, Ai, quando vem, toma conta, né? É o tal do medo do lado sombra. É uma disfunção da formação da identidade. É uma disfunção da, dos processos de formação da, das características que estabelecem a identidade. E a personalidade do ser. A uhum. a, essa é a síntese da ideia de inimigo. E vocês podem usar isso como ferramenta. Como assim? Conta ferramenta. Mais. O ser não vai chegar... Na, a escada tem 300 degraus. E o ser é crossfiteiro, sabe? Eu <risos> crossfiteiro. O cara, bichão... Sobe, sobe tudo. Sobe tudo. Sobe pois tudo. Não. Entendeu? Não você, eu... não, você você... Eu cada... Aliás, eu... não. Você... Aliás, não, vou falei assim, subir isso pra quê? Sub... Você fica subir, subir, voar, voar, <risos> lá cantando pro asfiteiro. Pro, pro, pro... O asfiteiro tá lá, subir, subir, subir. Há uma motivação ali. E o ser não vai chegar lá no último degrau no mesmo momento, ele tem um processo. Então você, amigo, você, amiga, que se identifica com essa ideia de inimigo, continua. continua. Porque ah, te motiva a mudar. Então, ah, como assim? Ah, o inimigo não existe, mas ele existe, ele é forte, eu estou criando, estou num processo de transição. Então, ao invés de vencê-lo, ao invés, ao invés de destruí-lo, né, o supere. Por quê? Agora vem o X, né, da questão. Aí, Tigana, agora vem o ápice da minha inteligência. Que é que ah, por quê? Você batendo em você mesmo? Não, porque quando você supera seu inimigo, que é um reflexo de você, você se torna ele. Então, Ai. esse reflexo desse inimigo ilusório, que você tem medo e faz dele seu inimigo, onde ele só quer te abraçar, te tratar bem, ser livre e você está criando essa ilusão na sua cabeça, você toda vez que você vai pegando um pouquinho e vai avançando, avançando, avançando, avançando, você integra esse inimigo a você e você se liberta dessas prisões. eu não... É. Eu, a experiência que foi mais acessível para mim foi que para realmente vencer um suposto inimigo, você precisa conhecê-lo. E aí nesse processo de conhecer, você vai conhecendo, conhecendo, estudando, estudando aquele outro ser, como ele age, porque ele faz as coisas que ele faz e tal. E chega num ponto que ali você vê você mesmo e aí você, nossa, é muito amor. É, falou numa outra linguagem, a mesma coisa, mais fofinho, né, mas tudo bem, mas é, é perfeito. Mas tem várias formas, né? Formas. Por exemplo, o inimigo, o inimigo Como é que fala o inimigo? Sem ser preconceito religiosamente falando Um inimigo militar Um outro país que, que Jogou bomba, no, que tá jogando bomba no seu país tem, tem situações que é difícil não Reagir como se aquele Fosse seu inimigo Não, nesse momento você só fala na linguagem Que o outro entende, né? É, você um, põe uma, uma bomba uma, maior uma, ainda você É, uma... Quieto. é uma, uma situação Extrema nós estamos, é, falando... certo? É, sim. Nós estamos falando de pessoas que têm seus inimigos, que lutam diariamente contra eles, até tomam remédios para isso. Né? Um... Mas vamos a seu exemplo. Vamos um exemplo mais completo, então. exemplo é, Hoje se percebeu que é inviável guerrear. Hoje se percebe que a diplomacia é muito mais lucrativa. Já há um senso de, de identidade planetária. Pequeno. Mas existe. Menor do que eu gostaria, né? Para <risos> quem? Oi, não entendi. A democracia. A, a estabilidade é mais lucrativa para quem? Porque existem grupos que lucram muito mais um todo. quando. Como... Temos guerras ativas da maior parte... Do... Pequenos como... grupos. pequenos lucros. Pequenos grupos. Estamos falando como um todo, né? Tá, como um, todo. Como um, como um todo, todo, nunca tivemos tanta paz em tantos lugares, é verdade. Então Pô, há a uma nível... consciência de que ouvir essas corporações não é viável, porque a reconstrução custa muito. A diplomacia é muito mais lucrativa num contexto geral, generalista. Então, uh, usando o teu exemplo, o meu inimigo não é tanto meu inimigo, porque ele é bem parecido comigo. A, a, os países já conseguem perceber isso. Principalmente países que conseguem derrotar outros militarmente falando. Então, é, isso é um bom exemplo de que da, do que esse do que essa essa inteligência uh, do grupo né? inteligência social inteligência comum a inteligência uh, dos seres a inteligência de identificação pode ser usada para os indivíduos que refletem aí, em muitas dimensões os reflexos dos reflexos e problematizam a si mesmo. Então você se divide em várias caixinhas. E a caixinha vai ter guerra com a outra caixinha. Não vamos conversar. Quando você estuda os seus próprios inimigos, você integra e se torna esse um amigo. O inimigo se torna seu amigo. Sua característica se torna sua melhor virtude. Então, é, oi. É, afinal, não dá para ser seu inimigo se você não deixa. É. Então agora a gente entra, né? Falamos do inimigo, falamos da identidade e agora a ressonância se mostra como um presente inteligente e descobre, desvenda e floresce a narrativa usada até agora. Então você, amiguinho, você amiguinha Traz historicamente, sociologicamente, antropologicamente Condições para sua narrativa Aonde todos os seus inimigos ou ideias de inimigos Ou você que se problematiza e vê uh, vários, várias condições Onde você é inimigo de si mesmo, sempre a resposta da equação é ressonância. a ressonância. Só há uma análise superficial, que com análise superficial o resultado é inimigo. Com análise profunda, o resultado é identificação, que é resoluta com o desenvolvimento da habilidade identidade. Uma integridade da identidade resolve. Qualquer problema de, uh, Que podemos dar aos agentes desses problemas O nome inimigo O que, que seria uma integridade da identidade? Habilidade de se identificar em plenitude Com qualquer fator, experiência, conjunto de seres Etc, etc, etc Lembrando que a habilidade de se identificar está sempre andando lado a lado, ressonante aos direitos humanos. Mas é, então tranca com a agência porque, é, porque me parece que é uma linha entre não preciso, não há obrigatoriedade na criação do inimigo, não preciso como praxis caminhar uh, projetando uma belicosidade interna em tudo. Não, não. Isso é um bug social que não faz parte de todos, principalmente os que vão nascer e os que nasceram há pouco tempo. Mas os mais antigos têm isso. Mas, ao mesmo tempo, não existe obrigatoriedade interativa, certo? Não, então não, não é o currículo. Interagir com quem eu não desejo, não gosto, não é não, ah, minha casa. Não. A é. ressonância, ressonância e identidade, né? Você está exercitando a identidade dizendo: Não quero interagir com você, belicoso. Vou embora. Não é? Vou embora. Nossa. Eu não gosto, eu não gosto. Não, eu tô brincando. Foi é. embora. <risos> ei, ei. Sofre, você... sofre. So maligno. É assim. Pois é. Por exemplo, eu sou eu sou maligno, mas eu sou amiguinho, olha aí o contraste. É, mas eu não fico projetando ser maligno em tudo, tudo aí. Ah, a sorte é. sua, né? Seria ruim Se projetar é, eu... ser maligno em mim como maligno dissociativo, as minhas piadas ficariam meio pesadas, entendeu? Mas como é, é para é alguns. Porque... A projeção reflete de volta, certo? É igual olhar no espelho. É, a projeção tanto reflete... Por, por que, que eu projeto e é tão parecido com o ser que eu estou projetando? Porque eu estou projetando em muitas dimensões. Então aquilo cria uma identidade muito parecida com a percepção que eu tenho uh, do ser à, à minha frente. Então eu tenho a percepção que eu tenho. Eu uso aquela per percepção como base para incrementar multidimensionalmente todas as características que, de forma imaginativa, eu dei àquele ser. Então eu gero uma compreensão e uma interpretação do que eu estou dando, do que eu estou oferecendo, do que eu estou projetando aquele ser. Por isso que eu disse que, lá no início, a questão uh, do ser que se percebe realmente, ele está vendo a si próprio, ele está se identificando consigo ou com o oposto de si? Ficou até um meio sereno, assim, o ambiente ficou meio. Entendeu? Gosto do ambiente que não fica. Quando fica... <risos> é, o ambiente com. Ficou... Aí voltou depois para momento de piada, né? A gente traz a plateia, vem para próximo, a gente traz. Tem poder, né? Sobre a plateia, vem para perto, vem cá. Não tenha medo de mim, vem cá. Deixa eu falar no seu vídeo. <risos> aí. É isso aí, Tchuriana. Vamos ficar por aí, senão vai atrapalhar a vida do médium. Não, mas só uma última perguntinha. Não. Mas esse padrão só se manifestava porque era sustentado multidimensionalmente, certo? É, de Você alguém era... que assumia, né, esse papel. Entendi. Tá. Tá certo. Como é que eu vou falar, não tem inimigo? É o outro vir e falar, ah, tem sim, eu sou inimigo. Fudeu, né? Aí eu vou parecer mentiroso, então eu vou falar isso só depois que eu não ter certeza que ninguém vai vir dizer que é o inimigo. Tá bom, tá certo. <risos> Parece coerente, né? É, coerente. É. Tá como Já eu vou tô... dizer que não existe alteridade, né? Quando alguém se coloca como um, um, um ser altero, né? Um outro, né? Como eu digo que não existe o outro... Quando eu, eu, existe o, de, o ser que se diz outro Porque o ser que se diz eu, compila no sistema Mas o ser que se diz outro, a, o sistema não, não compila essa ideia De forma, a, de, o programa Cosmos não compila outro Compila só eu, eu, eu, eu, eu, eu, mundo eu, eu, eu Bom dia e não, eu sou outro. Isso, isso é estranho. Parece. Entendi. Parece. Parece que há algo separado, se é que vocês me entendem. Tem Então, isso. Uh, Limpem a bunda. Informação funcional importante para a vida social plana. Agora eu vou dar outro bônus, escovem os dentes, também é importante, tá? Ou, oh, principalmente se você quer ter amigos. E, e além de escovar o dente, né? Seja educado. Viu? É, também. Tem que começar, é. começar simples, né, Tiliana? Não dá pra começar muito complexo, né? Compl mas, complica, complica, né? primeiro é, período. Limpem a bunda. Se não consegue, chame o um amiguinho, não sendo eu. Não morde o amiguinho, não ele morda. Tá só... Sua coleguinha ali de sala, mas não morde ele, não. Não precisa conversar com ele, mas não morde ele, não. Não bate no amiguinho. Se estão batendo em você, conta, pra professora. Pois é, não cria uma identidade reflexiva que bate em você mesma. É verdade, é verdade. Não, mas, mas tranquila, no maternalzinho a criança não sabe ainda fazer eu diria certo. que os seres humanos estão no maternalzinho, mas é, é exato, no maternalzinho, se a criança tá ali fazendo aquilo, obviamente ela não sabe ainda como não fazer. Então aí é um nível mais um, instrutivo. É o que eu tô certo. fazendo, né? Afinal de, de contas... A tia falando, olha, não, é assim que você faz, olha. Assim, eu sou eu... a tia, entendeu? A tia, a tia Eu sou maternal. a tia do maternal. Eu, eu, eu é. chego e falo, ó... Não faz isso, afinal de contas, eu não tenho um caráter punitivo, né? É verdade. Você já viu eu punindo alguém? Não, nunca vi. Pois é. Já, já disseram que eu puni, mas eu não puni. Depois pediram desculpas, eu É, mas já vi os seres batendo neles mesmos, só entende? Eu já vi, eu não pude fazer nada, senão dizer que eu tava batendo também. É verdade. Oh. Agora muita coisa se explica, né? <risos> Sabe quando você vai salvar, a pessoa tá se afogando, afoga os dois? É, porra, não, né? É, não, né? É, com todo respeito a, aos afogados, eu me despeço. <risos> Paz. <risos> <risos>